DJ da Oeste no toque Você, você terminou a nossa relação Só me machucou, magoou meu coração O mundão girou, só vivo na curtição Virei predador, só várias no meu colchão Sou pra que, se o bom da vida é por ti, Vai enlouquecer, ao me ver por aí vou não adianta vir atrás de mim Pra, fi, pra ficar de mim, mim, mim. Sofrer pra quê? Mim, mim, mim, mim, você DJ da OS no toque você, você, terminou A nossa relação Só me machucou Magoou meu coração O um mundão tirou Só vivo na condição Virei predador Várias no meu colchão Sofrer pra quê? Se o bom da vida é curtir Vai enlouquecer Ao me ver por aí Vou botar pra fuder Não adianta vir atrás de mim Pra, fi, pra ficar de mim, mim, mim. Sofrer pra quê? Dejeita o S no toque du, du, da, da, du. Ei. Da, da, da,